E aí, guerreiros e guerreiras, soldado aqui, novamente trazendo para vocês mais um vídeo. Eu já iria abrir uma live, né, agora, antes de gravar esse vídeo, só que chegou a notificação aqui para mim. Conexão VIP, então eu já vi direto aqui fazer aquele, aquele comentário, né, então vamos assistir para ver o que, que é. É, o é VIP, né, é óbvio, é óbvio, é óbvio, mas vamos lá. E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Essa pandemia... Nossa, escorpião é, é, é a VIP cavaleiro do Zodíaco. Então, tô até propaganda aqui do vida de 8. louco. É... É a VIP cavaleiro do Zodíaco. Ó, oh, uma M4 e uma adaga. Aparentemente. Uma AK também e uma daga Ah, pistola, uma pistola aqui ali? Me... AK-47 e M4A. A1S Scorpio. Vamos lá ver. Vamos lá ver, vamos lá ver. Ué, não tem mais nada? Oxi. Como assim? Como assim o, o conexão VIP mais rápido da história do planeta? Como assim? Não entendi. What? Não entendi, tô perdido. Per... <risos> Buguei agora, deixa eu ver o que, que tem na no vídeo aqui, vamos conferir nosso do no Brasil, pré-venda do dia 22, né, que seria na quarta-feira, dia 22, até dia 28, dia 28 é que dia, deixa eu ver aqui, dia 28 até, é uma semana de pré-venda, vamos lá ver aqui, a página não é encontrada, é porque não tá disponível ainda, então, então é isso, <risos> É a VIP, é a M447 e m 41 s Scorpio. Bom, mais VIPs no jogo. Infelizmente, como vocês sabem, a situação é inegável. A situação do jogo, tristíssima, tá devagar, quase parada. Até aqui no canal, é, podem ver, eu não tô postando muitos vídeos. É, já por esse motivo, não tá tendo muita atualização, não tá tendo muito conteúdo, não tá tendo muito o que falar do jogo, né? Porque... É, é sempre o mais dos mesmos, né? Problemas, problemas e problemas, né? Sem, claro, deixar de, de falar que o jogo... Crossfire é Crossfire, É né? Quem é a raiz, quem começou, quem sabe como é o Crossfire. É, muitas das vezes trouxe bastante alegria, trouxe bastante conquista para muita gente. Inclusive aqui pro canal, o canal existe por causa do Crossfire, né? A iniciativa do jogo, foi o jogo aí âncora do canal. Então eu não posso deixar também de falar... Né, sobre o benefício que o Fari trouxe, mas nos últimos anos, né, vem bem devagarzinho, bem no banho-maria. Né, alguns problemas aí voltar, é, que tinham antes, voltaram aí, como aquele atraso, aquele lag de, de quando você morre, você atira primeiro, mas você já tá morto, você atira morrendo, você tá caindo, mas tá tirando, ou você atira no boneco no personagem, e sai o sangue, mas não sai HP. Esses probleminhas que tá tendo aí, e tudo isso aí, né? Vai deixando a gente mais desanimado, vai deixando muitos jogadores desanimados. Infelizmente, não tem o que fazer, né? E outros estão migrando para outros jogos concorrentes, jogos que estão bombando aí é, na atualidade, né? Mas tô aí, eu tô aí por enquanto, né? Vamos ver até onde dá. Enquanto o Crossfire, vocês podem ter certeza aqui no canal, enquanto o Crossfire estiver online, a gente vai estar tá jogando. Quando fechar a gente vai ver o que a gente vai fazer, mas por enquanto a gente tá aí nessa aí com vocês, junto e misturado. E na esperança de que melhore, que a coisa é muito difícil que isso aconteça. Pode estabilizar, mas melhorar, como eu sempre falo aqui na live, pessoal, pros inscritos, pro pessoal que assiste e acompanha mais de perto. É, não tem o que se fazer pra melhorar o Crossfire, tá gente? O Crossfire é isso que vocês têm hoje, é, é, é uma plataforma totalmente desatualizada, é um jogo totalmente antigo. É, e não tem o que fazer para melhorar. A única coisa que tem para fazer para melhorar é ter um jogo novo, né? Que seria o Crossfire HD, que também momentaneamente está parado, né? Saiu alguns rumores lá que estava parado, que iria refazer o Crossfire HD do zero. Então, não temos previsão de quando vai chegar, de lançamento, etc. Mas, chuta aí, se for refazer, é mais um ano para frente. E ainda mais que essa crise mundial, né? Devido ao Covid-19, essa praga, esse coronavírus aí. Muitos muitos projetos, muitas empresas estão. Todo mundo, né? Nessa empresa, o mundo tá parado, né? Infelizmente, por causa disso. Então, é isso. Enquanto isso, vamos sobrevivendo aí com esse Crossfire que a gente tem, né? E jogando, dando, é né? Tentando se divertir da melhor maneira possível. E é isso. Tá bom? Depois que eu postar esse vídeo aqui vai ter live, então fica ligadinho aí no canal, fica ligadinho no Facebook. Muito obrigado por ter assistido e se você puder apoiar o canal, se você puder virar um patrocinador nesse momento tão complicado. É, eu até parei um pouco as frequências do canal porque é, a luz tá vindo muito cara, a água muito cara, internet também, então... É, eu preciso do apoio, preciso que vocês ajudem, quem puder, quem quiser, né, ajudar o canal vai ser de boa, bem-vindo Pra gente poder continuar aí e não pausar com as lives, tá bom? Muito obrigado por ter assistido Fiquem todos com Deus, vamos ver aí, né, o que que... se vai lançar algum outro vídeo, alguma coisa e se lançar eu faço um react pra vocês, faço falando Mas, é, pelo, eu não sei nada sobre essas armas Eu sei que eu acho que é da família da, da 991, pelo, pelo formato ali, é mais ou menos da família 991 né? É isso, muito obrigado por ter assistido Fiquem todos com Deus, um grande abraço E lembre-se, porque ter VIP Em plena crise é uma guerra Eu acho, vamos ver os preços dessas VIPs Vamos ver, vamos ver, vamos lá Fui, Chipabife, muito obrigado Tamo junto